Bom pessoal, estou aqui agora no meu canal do YouTube, Marketing Sem e vou mostrar para vocês como é fácil colocar um código de pop-up para gerar uma, uma janelinha para a pessoa poder se inscrever assim que ela entra no seu canal. É muito fácil, esse código é colocado no, na URL do seu canal. É, essa, essa URL aqui com esse código é o nome do meu canal, por ser um canal novo, eu não personalizei meu canal ainda. Então tá com esse código meio estranho, né? Com letras e números e tal. E eu acabei de colar agora o código que vai ser. que vai gerar esse pop-up. Está aí na sua tela. É. Aí colar esse código no, na URL, eu vou copiar aqui todo o código porque eu estou logado e vou colar numa página oculta do Google. Vou atualizar aqui a página que ela tá com, já está com código já aí assim que a pessoa entrar no seu canal com esse código com, esse, com, esse, com essa URL com um código personalizado você a pessoa vai entrar e vai aparecer um pop-up para ela prontinho ela entrou no site na página e o pop-up tá aí aí ela tem opção duas opções ou ela se inscreve e, e acessa o seu, o seu site, ou então ela pode simplesmente fechar a caixa de pop-up. Ela não é obrigada a, assinar, a se inscrever no seu canal. Muitas pessoas pensam que é, que é obrigatório se inscrever no canal, e não é. Ela tem a opção de se inscrever ou fechar. Fechando, ela vai ver seu, o seu site normal, seu canal, seus vídeos, seu conteúdo. Meu canal só tem só um vídeo por enquanto, mas é isso.